Meu poeta, eu hoje estou contente Todo mundo de repente Ficou lindo, ficou lindo de morrer E eu hoje estou me rindo Recebi hum. uma carta. Uma... Essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha Você tem que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os teus amigos